Ah, eu vou usar o sino tibetano e eu peço que vocês coloquem a mão no coração no chakra cardíaco e aí eu peço que nesse momento vocês simplesmente inspira e expira e observa o que é que você está pensando o pensamento é que vem de onde vem apenas observa só observa o pensamento observa como se fosse Cada pensamento é como se fosse uma boiada passando. Boiada passando. Você está ali, observando. Observe o pensamento. E mantenha-se aqui. Sem segui-lo. Apenas observe. E deixe ele passar. Né? A boiada está passando, o pensamento vem... O sentimento vem, você olha... Ele passando, simplesmente. Então, esse estado de observação... Ele é um estado muito poderoso, porque... Se você começa a observar os seus próprios pensamentos... Você vai ver que eles têm uma origem, eles têm uma história. Ele não é você agora. Ele é o reflexo de alguma coisa. E você está olhando o mundo através dessa lente. Então, você pode... Simplesmente você está querendo, é, é o que a gente vai aprofundar hoje à noite, né? você está querendo é, criar uma, uma personalidade mais positiva, uma personalidade mais é, protagonista, então você precisa aprender a sair desse, né, do, do emaranhado dos pensamentos, sair da escravidão, os pensamentos se escravizam, os sentimentos nos escravizam. Então, estão observando aí os pensamentos direitinho? Estão sentindo aí os pensamentos, os sentimentos? Então, eu vou tocar o sino e aí você vai respirar o som do sino e vai deixar os pensamentos passarem. Você vai sempre deixar deixa ele passar, fica olhando. Fica só observando. Não investe nenhum tipo de energia, nem reclama, não chora. Não chora pelo pensamento, não né? Você pode chorar se você tiver vontade de chorar. Não se irrita, não reclama, não julga. Ó. Oh. Eu observo os meus pensamentos e deixo-os passar. Eu observo os meus pensamentos e deixo-os passar. Eu observo os meus pensamentos e deixo-os passar. Eu me mobilizo a minha energia no momento presente, me conecto no agora, eu posso criar um novo futuro para mim. Eu me conecto ao momento presente e dou para mim de presente um agora. Onde eu posso criar um futuro novinho em folha para mim. conecto ao momento presente e me de presente o agora e me conecto a um futuro novinho em folha para mim eu me conecto ao momento presente me de presente o agora me conecto a um futuro novinho em folha para mim Eu me conecto ao momento presente e me de presente o agora me conecto a um futuro, novinho em folha para mim, e aí você mantém a sua respiração lenta, profunda, tranquilo, observa seus pensamentos só passando, e você diz, bem, pode passar, você vai se despedindo, vai dando vai dando tchau pra ele, vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau, vai se conectando no agora, no momento presente.